Opa, e aí galera, beleza? Eu espero que sim. Galera, você está vendo aqui uma interface um pouco diferente, mas por quê? Isso aqui foi uma live que eu fiz é, de uns ali que teve aí no um Titan de 1,5 bi. Porém, galera, é, o áudio da live estava bugado totalmente bugado. Então, é, eu tô narrando aqui por cima. Isso aqui foi gravado pelo PC. E eu acelerei algumas partes, outras não E eu vou estar tá narrando pra vocês, beleza? Vamos lá é, Vocês podem ver aí Um B558M de poder 7 de caça, galera É, primeiramente Ele tinha tropa, sim, galera E bateram vários T4T2 para baixar o poder Tinha muito mais poder que isso, beleza? E galera, eu consegui esse print aqui, ó tá com 24 milhões de tropas, uma boa quantidade de T4, uma boa quantidade mesmo. E aí, uma quantidade ruim aí de T3 e T2, mano. Até uma quantidade boa de T2, mas muita T3. E já bateu ali o rally. Vou colocar em câmera lenta para quem não viu. OK, bateu ali o do Zaza e bateu ali alguns outros. Já já a gente vê ali no jornal. Porque eu esqueci de gravar assim que bateu já mostrar o jornal. Galera. Mano, não esquece de deixar o like aí. Deixa o likezinho aí, galera. Aqui o Aragones já abriu ali aí. Pra tentar aí. Descer mais poder do inimigo. Aqui, galera. Vocês podem ver que a porrada dos zapos mano foi insana. Ó, oh, se liga nesse jornal E os atacantes também, né, claro Já já vai ter a parte aí certinha do jornal aí para vocês verem Que o hit do Zaza foi muito bom Ele atacou de heavy Então foi um hit bom mesmo Bom, bom, bom é, Entre os que não tinham Zika, ele que bateu mais forte Não, ele bateu mais forte que todos, na verdade já já vocês vão ver Então Só por isso Vamos passar a meta de 100 likes Aqui nesse vídeo Ou 150 likes, galera Merece 150 likes, na moral Quer ver? Já já vocês vão ver <risos> Essa galera no chat é foda, mano. Eu racho. DL no chat. O setzinho aí do Oleg. Top, mano. E vai bater olha lá, ó. Tá marchando. Vamos ver. Um bi 451m de poder. Um bi 430? Eita, mal feriu. Ó, galera. Você viu lá que o arco não, não deu bom, não. <risos> do Oleg, Mano, olha o hit do Azar que eu falei aí. Se liga. Vocês viram. Ih, pegou fogo. Eita. Ó. Boruto não tem tapete. Que merda, hein? Ai, caramba. Então, galera... É, zerou bem rápido o alvo, velho. Zerou bem rápido mesmo. Rápido assim, entre aspas, né? Porque o vídeo é totalmente acelerado. Mas teve ele todo um esforço para zerar esse alvo. Vários T4, T2 e depois aí os Rally com o líder mesmo. Então o poder dele desceu rápido assim. Tchum! Caiu rápido assim. Porque vocês viram que ele tinha uma quantidade enorme de T4 e T3. Então cada porrada que ele levava ali. E descia, poder era muita T4 perdida. Você está vendo que tem um BI e 100M, e a galera já tá solando ele. Ó, vai solar ele até zerar. galera se liga, Fico olhando, ó, tão solando, nem quer bater mais rally mano. Insano, insano, é galera. Vai zerar no solo, mais de 100M de tropa zerada no solo. Olha, olha o tanto de solo Zerou Então galera, foi <risos> um vídeo bem diferente aí Pra vocês Eu Espero que vocês tenham entendido a tretinha que rolou aí Mas o alvo foi zerado O Max abriu o ali, mas nem ia contar mais Porque zeraram o cara no solo Galera, continuando aqui Aqui galera, esse alvo aqui É da guilda inimiga aí No momento dos rally é, já tinha batido alguns Rally lá, tá ligado? Então eu cheguei pra gravar ali Um pouco tarde, né? Você tá vendo ali que bateu ali um Rally já da KDM Se eu não me engano, passou bem rápido ali Não deu pra mim ver Tá, ba tá pra bater um Rally da, da A2R ali Pelo jeito o alvo tá off Já saiu um Rally do Nash ali E saiu o um Rally do Zazar o do A2R bateu, não voltou o relatório. Eita, voltou o relatório e o Nash pôs fogo. Com certeza. <risos> Pegou fogo. Hum, será que vai bater os Vai pegar alguma coisa? Tapeta, meu filho, tapeta. Acho que não tapetaram, galera. Espero que, pega, que tenha pego alguma coisa. Vamos ver ali o jornal. O poder aí baixou bem. 545M ficou. E aí, o Zaza pegou tropas ainda Bom, bom, bom E esse hit do Nash aí, meu Deus Mano, o Nash só tá dando hit insano, velho Opa Galera, aqui você está vendo aí que o Nash já bateu um rally aí e foi resgatado pelo familiar Levando o alvo ali a perder muita tropa mesmo Foi um hit aí, insano aí do Nash De full inf então, vamos ver como vai ser os próximos rally, beleza? Galera, peço para vocês aí estar compartilhando o vídeo, galera. Ultimamente os vídeos não tem pegado um alcance legal. Então, tá bem difícil, velho. Compartilha aí, vamos ajudar o canal. É, vocês ajudando o canal, eu me inspiro a estar tá fazendo vídeo regularmente, né? Porque a gente se esforça aí para estar tá trazendo conteúdo legal para vocês e diferente também, né? Ó, o setzinho do KD Romance top, você viu lá que ele bateu lá também, galera. Não gravei batendo, mas ele conseguiu dar um hit bom lá. Foi bom o hit dele. Tá para sair o rally aí do sábado, ó. Full Inch também vamos ver o hit dele aí. Tá para bater 911m. Fuinf E... Bum! Bateu Caiu para o 139 Caiu um poder T que bem, galera Ó, bateu forte também os Abusa E aí, você olha o set do Zabusa E olha o set do Nash lá em cima Que bateu de Fuinfe E ainda eu vejo o nego falando que set do campeão não é bom Não é bom para zerar castelo <risos> Eita, Nola cancelou Cancelou Então galera O que eu tava falando Sobre o set campeão E ser ou não ser bom para zerar castelo Você viu lá a diferença do hit do Nash Pro dos Abus, né Então Tem muita diferença sim galera Pegou fogo alvo Pegou fogo Eita Será que tem tropa para? Foi o Nash Aí galera Olha o hit do Nash mano Pra que que eu fui falar? Olha esse hit, mano Sinistro, velho Olha esse hit no jornal, galera Meu Deus do céu Não, set campeão não é pra zerar Não presta pra zerar castelo, não Óbvio que ele é perfeito Pra Onde, Mas falar que não é bom pra zerar castelo É porque não sabe usar o set Vai bater Bateu BOOM! 678 M E aí, galera, ó O hit do Max Titan O Orion aí também foi top Foi top E botou o escudo Nossa, mano, ia bater mais um do Dar um rally da KDM lá Mas o alvo se safou dessa Então, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixa de compartilhar esse vídeo, galera Compartilha, compartilha, beleza? E mete o dedo no like aí, galera Tô sempre fazendo os conteúdos diferentes Pra vocês aí é, é, Na forma de produzir e de narrar Também, beleza? Então espero que vocês tenham gostado E tá vindo novidades em breve aí, beleza? A nossa tropa vai dar uma evoluída aí, Se Deus quiser, tamo junto, clã Até mais